E agora, agora, tá na hora do quê? Tá na hora do cofre! Agora tá na hora, agora Tá na hora de abrir o cofre! Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família Bom, e já estamos aqui com o Luiz das Lojas Mariano. Luiz, seja muito bem-vindo muito... nessa sexta-feira. Que sexta linda, né, gente? Coisa maravilhosa, maravilhosa. né? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Pessoal, Lojas Mariano hoje está fechada, mas amanhã todo vapor até as 5 da tarde, hein? Olha, sabadão aí, é o dia. Sabadão é, é o dia. Hoje você descansa, amanhã você o vai lá, descansa, comprar muita tá presente em casa, né? Com certeza. E a loja, pessoal, a loja está recheada de produtos. Já lembrando, hein? Dia das Mães está chegando e o presente da sua mãe é na Loja Mariana. Eu tenho certeza. Antes de você chegar, Luiz, eu estava até falando que passei lá na vitrine de vocês e tem umas coisas tão delicadas lá Sim. de cozinha, de casa, maravilhoso, o pessoal tem que passar lá para ver. É muito. Ó, pessoal, arranjos florais aí para sua mãe tem diversos tá todas as cores todos os tamanhos de todos os valores para todos os bolsos para você aí que está assistindo comprar e presentear sua mãe tá para os aniversariantes aí do mês também tem presente tá então pessoal ilha de chocolate Olha. parte de decoração utensílios domésticos que né quem não gosta né de um utensílio doméstico novo e lembrando pessoal ó Semana que vem, para outra, a gente vai estar tá com um quadro novo aí na Loja Mariano. Olha que legal. Receitinhas da Mariano, hein? Olha então, aí, Então, para você gente. que gosta legal. de acompanhar receitas aí no Instagram, logo mais a Loja do Mariano vai ter as receitinhas postadas lá e você pode fazer e todas as receitas usam os utensílios da loja mesmo. Que Maravilha. legal, adorei. É isso que a gente fala, né, Mari, que a é Lojas Mariano é loja da sua família. Falava hoje ainda, meu querido Luiz, que lá tem tudo, só não tudo. tem uma coisa. Uma coisa eu não achei lá. O que? Fala. Preço alto. Ó. Oh. Não, tem. não tem. Não tem. Preço pequeno, atendimento campeão e tudo que a sua família precisa, tudo que a sua família e a sua casa merecem, você encontra lá na Lojas Mariana. Endereço, telefone, como é que encontra nas redes sociais Lojas Mariana. Maravilha. Ó, o endereço da Lojas Mariana é Avenida Antônio Trajano, 582 no centro. Anota. Não tem como errar. Aquela loja bem alaranjada, bem bonitona. tá O WhatsApp é 679923. É, 5167 Eu vou O pegar. arroba da rede social é, já arroba. resolve tudo. Ó, vou resolve ensinar. Aí. Vai no Instagram, link da bio. Tá? Tem ali a localização. Ali você consegue entrar no catálogo digital. Que você pode legal, fazer todo legal. o pedido por ali também. Logo mais tem o site. E ali também tem o WhatsApp. Link direto para o WhatsApp. O arroba é. Lojas Underline Mariano. tá aparecendo aí na telinha. Olha aí, que maravilha, gente. que maravilha. Uma dá maravilha. uma passadinha Opa, lá, entra Mariano. em contato, Isso. vai pessoalmente, liga, manda zap, segue nas redes sociais. Lojas Mariano, a loja da sua, sua família. família. E olha, gente, hoje... Agora... É hoje, hein? É Quero hoje. Vamos dar uma chacoalhada aqui. Né? Vamos chacoalhar, que hoje é. sai três números, né? Isso. Você que, é, você que não foi na Lojas Mariano, já dá tchau para os 280 reais, que não vai é. ser seu. Você não foi lá, não né? Vai ser. Agora, se você foi lá, agora é o momento. Luiz vai enfiar a mão neste momento. Vamos lá, pessoal. Que rufem os tambores. Luiz, tira aí a é papel. Vocês. Vamos tirar o um número. Chacoalha, chacoalha o trem. Vamos mexe lá, tira do ó. fundo. Vamos chacoalhar. Pronto! Vamos, Foi. Atenção, Fabiana R.P. Rodrigues. Olha Fabiana aí Rodrigues. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostra Fabiana R.P. Rodrigues. Vou só tampar Fabiana o telefone Rodrigues. dela aqui. Isso. E temos a senha da Fabiana ó, Rodrigues. A senha. Que é 4376, é isso? 4376. 4376. 4376. Entendeu 3, 7, foi a Jennifer. 4376. Vamos vamos, vamos, lá? Lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção 4376 com você, Mari. 4 Atenção. Que pena, hein? É. Que pena, hein? Não foi dessa vez, Fabiana. Não foi dessa vez. Bom, vai Fernando Moraes. Tira Sua um vez. Número, vamos ver. De tirar. Minha, um... minha vez. Então deixa eu fechar os olhos aqui. Mexe aí, Vou olhar mexe. Outro lado. Tirar lá do fundo. Atenção. Vamos ver. Deixa eu tampar o número aqui. Daniel José. Daniel José. Daniel José. Isso, Daniel José dos Santos. Daniel José dos Santos, atenção para a senha dele. Vamos lá, Daniel. José. 1, 7, 2, 5. 1725. É isso? isso mesmo. 1, a senha, 2, 1, 5. 7, 2, 5. Aqui, 1, 7, Aqui, 1725 Vamos lá. Vamos, Vamos lá, então. hein? Boa sorte, Será? Daniel. Um, é agora, hein? 7. Daniel, atenção. 2, 5, cruza Daniel Gessé! É. Não. Será, gente, vai acumular para 300 reais? Daniel Gessé continuou comprando Nossa. lá na Lojas de que não será foi dessa que vez. Não, vai hein? acumular. Não vai acumular, porque agora é a minha vez. Então e vai. eu tô aqui, ó. É pé Diz ela que acordou com o pé direito é. hoje. Se é 500, você vai conseguir. Tenho Vamos certeza. lá. Com certeza, gente. Quer ver, ó, ó? Diz ela que acordou com o pé direito hoje. Vamos lá, atenção. Gente, Daniel Gessé também, será? Olha aqui. Dá uma olhadinha aqui, gente. É que a letra não tá. Daniel Gessé. Santiago. Santiago. É Daniel g é, Esse aí tá comprando bastante na loja. Gente, comprando bastante hein? na loja. Isso e ele aí. colocou outra senha aqui, outra ó. 1973. Eita, Daniel, tá Muito sortudo. Quanto mais compra, hein? Mais, chance, mais, compra é. mais chance, com é certeza. Isso aí. Vamos, lá, então, vamos lá, então, olha. 1973 é a senha do Daniel. Vamos ver nesse exato momento. Tá 1973. Um, vamos lá. Um. 9. Sete, três, Daniel... Atenção! Não! Que não foi pena, dessa hein? vez, Daniel. Mas que olha, peguei dois, pegamos dois cupons dele, né? Dois cupons Isso dele. aí. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Meu diretor, não quero nem saber. Agora a gente não encerra esse Agora programa. Enquanto para... você favor. não liberar uma dá senhas. Exato. Aliás, um dos números, um dos quatro dígitos. Um. Conta pra gente. Um deles. Eu, eu... O, primeiro, o primeiro é o número um. Número um. O primeiro é o número 1. O, primeiro... um. oh, o, um. tá então. o pessoal tá, tá o acertando, Olha aí, ó. Pessoal, no caminho aí, hein? Estamos... Pessoal, ó, quer passar a dica pro pessoal, hein? Ó. Hum. Pessoal, dica. Vai lá no YouTube, no, no, no grupo do RCN, assiste todos os vídeos da, da loja de Mariano, do cofre, ó. Já presta atenção. Todos os números que saiu anota. Isso. Vai na loja lá, ó. Eu esse falo, daqui pessoal. eu sei que não é. E põe o que não é. Agora a partir do 1, você já sabe. Número 1, aí o resto é com vocês. Ó, o spoiler aqui, ó. Não é 1973, isso. não é 17,25, mas começa com o número 1. Já começa com o número 1. E todos os dias a gente fala, né, Mário? Anota os números que tá passando, que com certeza não são esses números. Olha aí, gente. É isso e segunda-feira teremos 300 reais. Luiz. Com certeza. Três peixinhos. E vamos ver quem é o próximo ganhador, hein? Semana que vem não passa. Semana que vem não Tem passa. Tem que sair. Tem que sair, Mas. hein? Tem que sair. Isso aí.